querem saber o que aconteceu com Maria? Querem saber como ela venceu a luta ingrata contra a justiça brasileira que insistia em não cumprir com seu papel? Lembram que Maria tinha escrito um livro contando tudo o que tinha passado e relatando os andamentos do processo contra o seu agressor, Marco? Pois bem, foi esse livro que causou a reviravolta final na nossa história. Os mil exemplares da primeira edição do livro, de 150 páginas, lançado em 1994, foram todos rapidamente vendidos. A repercussão foi muito grande. Tão grande que, em 1998, o caso ganhou uma repercussão internacional. Daí, organizações internacionais se juntaram à luta de Maria. Maria já havia esgotado, sem sucesso, os recursos da justiça interna do Brasil. E isso permitiu que a luta de Maria chegasse a um processo internacional. Maria, o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher denunciaram a omissão do Estado brasileiro perante ao caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Organização dos Estados Americanos. E mesmo diante de um processo internacional, que trazia uma questão grave de violação dos direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, o Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Entre 1998 e 2001, o Estado brasileiro recebeu quatro ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, denunciando o caso. Mas permaneceu em silêncio, Maria só pôde relaxar em 2001, quando o Estado brasileiro foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Na condenação, estava escrito que as leis do Brasil teriam que mudar, pois quando existia impunidade, o agressor acaba sendo estimulado. A história de Maria significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente sem que os agressores fossem punidos. Diante da falta de medidas legais e ações efetivas, como acesso à justiça, proteção e garantia de direitos humanos a essas vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº 4559-2004, chegou ao Senado Federal, que virou o Projeto de Lei nº 37-2006 e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos foi reparar Maria, tanto material quanto simbolicamente, o Estado do Ceará pagou a ela uma indenização, e o Governo Federal batizou a lei com o seu nome, como reconhecimento de sua luta contra as violências dos direitos humanos das mulheres. A luta de Maria por Justiça perdurou por longuíssimos 19 anos e 6 meses. Dentre muitas homenagens que lhe são prestadas atualmente, destaca-se a indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2017.